Fala aí pessoal. Escutei uma notícia aqui agora que me falaram que a Verônica foi lá atrás e parece que o filho nasceu. E nasceu pesado. Inclusive eu vou até levar a balança para vocês verem como que o bebê nasceu pesado. Hein? Cadê a balança aqui? Pera aí, gente. Here we go! Rapaz, a gente estava esperando esse neném nascer já há muito tempo. Balança aqui. Esse neném tá, a gente está esperando nascer desde quando a gente veio para cá, né? E parece que agora o abençoado nasceu. A abençoada, né? O nome dela vai ser Marcelo. Nasceu? Essa não. Não é essa bebé aí, não. É outro bebê. O nome dela vai ser Guanabana. Guanabara. Guanabara, é Guanabara. Uma... tudo por você, feio. Pena que não pode patrocinar, né? Porque não estamos mais no Brasil. Ali, ó. Deixa eu botar aqui a. a peso aqui. Quer dizer que nasceu, bebê? Nasceu, meu amor. Olha aí, gente. Olha isso, a luz que me olha, mata. É só olhar pra, pra câmera, pra não esquecer, dá, esquecer a luz. Gente, olha isso. Ah, mostra a banana ali rapidinho, ai, Leandro. Ai, Achei tal tá banana que era, aqui, era pra é, ser pro esquilo que você tá pegando tudo. Tô pegando minha arma. É o quê? Brincadeira não. Cara. Hoje eu já dei um pouco pra vizinha. Sim. Tava pegando as bananas todas, deu pra vizinha. Ali sabe o que eu quero? Ah. Vamos lá, vamos lá botar ela na balança pra ver? A gente tá comendo esquina. Eu falei que eu tô a balança pra isso. Ah, tá balança. Tá ali? Leandro! Oi? Não é essa não, é da cozinha. Não, é, tem que ser, ser pesado, rapaz. Pelo amor de Deus, cadê assim, a da cozinha? Você deve ter mais do que. A cozinha chega 5kg, não. Você deve ter mais que 5kg, cara. Chega a Tá mole. É, ela tá um pouco mole. Você acha que não vai, você Acho que você vai? Vai, vai, vai. bota aí. Ó. Uh. Oh. 3,7kg. 3 uh. oh, pesadão. Nossa, de. de graviola. Levanta aí de novo. Granata. Uh. Peraí, peraí que deu erro. Pronto, já foi. Tem que dar que ele confere, né? 3,7 kg. 3,7 kg de... Graviola. Graviola. Gente ela... Gente, ela é muito pesada. Não sei se vocês estão conseguindo ver Eu direitinho, com mas... Com certeza, não. quem não está conseguindo Eu ver, é ver. É você. Eu não sou cego, tu que é. É verdade. Quem não consegue olhar para a câmera. <risos> Traz pobre. a balança. Traz a balança, Enzo. Agora, agora, balança agora balança. vamos abrir, vamos abrir. Vamos. Vamos abrir é, você Pega um prato e uma faca ah, lá, filho Vamos abrir e vamos provar Pra fazer suco O suco disso aqui é um espetáculo Anda logo Fica aqui não, por tá favor Aonde? Aqui Você quer que eu fique aqui? Leandro, já pode tirar o flash, né, meu amor? Tô debaixo da luz, né? Não, amor, você é uma menina que tem ah. que ser bem iluminada Mas eu já sou ó, bem iluminada ó, ó, a diferença, Você não tem noção da diferença que fica quando eu tiro o flash e bota o flash Imagina, Ó. minha cara deve ficar amarela. Vocês podem ver aí, gente. Ela não vai cortar não. Tira a flash corta a flash. Bota a flash. Oi, lenda. Tira a caixa tira a flash. Tira o flash. Bota o flash. E você vai cortar, né? Uh, ai, ela tá tão bolinha. Deixa eu botar assim que. Parece uma jaca. Tira o zóio, tira. tira o zóio. A faca tava uh, azul. Gente, eu é? nunca vi. Eu nunca vi uma, uma... Graviola tão grande, né? É, rapaz. E olha que eu, eu vivi é numa massa. casa onde tinha graviola, tinha pé de graviola. Olha o tamanho disso. Vocês têm noção é. da altura? Olha, auto... oh, minha mão. Minha Uma mão. faca. Um, um, tom, uma uma faca. faca, um palmo. É enorme. Deve ter o quê? Uns 25 Qual centímetros é de... Oh, mais que um eu palmo da minha mão digo, que é eu grande. Cheio, ó. Uns pedacinhos assim. é, que eu é muito grande, velho. É graviola? Eu vi, mãe. Será que tá boa por dentro? Tá, tá muito tá, mole. Ontem tava durinha. Será tá pegando jeitinho Tá. Não. Gente, ela chega pra tá sair no líquido. Ah, né? É óbvio, né? Se ela é uma ela tá fruta... Caindo, não, eu ah lá, sei. Olha ah lá, é bocado do vizinho, ó. Ah, a Sasha subindo na árvore do vizinho. De novo, né? Ela só sabe fazer isso? É mole, cara. Não, e tem árvore aqui, ó, pra ela poder tem, subir é e ela não aqui, sobe. Não. É, faz de sacanagem. Gente, olha o cheiro de... Olha que hum, espetáculo! Hum, hum, hum. Olha Gente, que o cheiro... Diz, o cheiro... Ah, é, é... Gente, vocês estão vendo o cheiro? Tá um espetáculo. Eu também tô vendo o cheiro. Vocês estão vendo o cheiro, né? Tá sentindo é. como ela tá bonita. Que é. nariz! Tem que encostar é. o nariz. É porque sentir. é grande pra rainha. É muito tem... grande. É muito grande. Tem goma, é, mãe? é? Tem. Bom, mãe? tem. É. Gente, ah, eu, vou, já... eu, vou, eu vou fazer a honra, né? Deixa eu ver. Por que você. Tudo assim? Mãe, mãe, seja sincera. Docinha, Tá ruim, eu falo que tá ruim. Calma, que ela vai passar por lá debaixo da mesa ainda. Hum! Chama os cachorros, né, Vocês acabaram de, praticamente, de colher comigo. Vocês viram o quanto ela pesou? 3,7 700. kg. 3,7 700, kg. Bem pesado. 3,7 kg. É, esse bem neném... Pesado, é verdade, qual né? o nome dela? Guanábana? Guanábana. Aqui. Lá no Brasil, deu deu o nome de Guanabara.